Olá, é assim, eu já faz tempo que eu não faço vídeos, então eu hoje decidi fazer um vídeo, me inspirei num, em alguém, que eu depois no final do vídeo vou vos dizer quem é. Eu já preparei aqui este óleo e depois vamos continuar neste aqui e depois também tenho umas coisas para vos mostrar. Bem, vamos lá começar, eu já apliquei o primer, agora eu vou pegar aqui numa, nesta paletinha aqui e vou aplicar. Só a metade do côncavo, do côncavo da pálpebra, desculpa, eu vou aplicar só uma metade, que eu depois vou passar outra vez por cima. Agora eu vou pegar num lápis, num lápis castanho, este aqui é um lápis Tavon, eu vou fazer aqui um risco aqui no meu côncavo, aqui assim, abaixo do meu côncavo, com o lápis castanho, até aqui assim fica assim mas depois ele vai ficar bonito porque vamos esfumar agora eu vou apagar aqui num pincel é um pincel da réplica da sigma eu vou esfumar começo aqui abaixo tem que ser levinha, e depois eu vou aqui para baixo assim. Deixar um pouco para fora fica assim, como vocês podem ver. Bem, agora eu vou pegar aqui numa, numa paleta de 120 colheres. Eu vou pegar aqui nesta sombra aqui, esta aqui, e vou aplicar. Com o primeiro pincel que eu vos mostrei Aplico por cima daquele primeiro sombra que eu apliquei Eu hoje decidi fazer meu vídeo num sítio diferente Como vocês estão a ver Hoje estou num sítio de frente E depois peguei aqui num lenço pois, na minha cabeça Agora eu vou pegar aqui neste pincel Edavon é com uma sombra preta, uma sombra preta opaca eu vou fazer aqui um risco, como vocês podem ver, e depois eu vou entrar aqui, vocês estão a ver, vai fazer aquele degradê é muito lindo, aqui assim, e depois aproveito também Esfumar aqui por baixo e vir com a sombra aqui para dentro, e após aproveito na sombra e aplico na minha linha d'água. Agora eu vou pegar um pincel, é um pincel da S, é assim, e vou esfumar. Vou aproveitar e chamar aquele lápis e a samba preta que vai ficar muito bonito. assim, muito bonito, é só termos paciência e esfumar, porque se não nós fumamos a maquilhagem não fica conforme nós queremos, por isso temos de ter muita paciência, fumar sempre levezinho, não precisa ter muito, muito fazer muito rápido, porque com paciência é que chegamos lá. Ficou assim, igualzinho. Agora eu vou apagar num, neste mesmo pincel, com aquela mesma sombra preta. Eu vou vir aqui assim, conforme está o outro aqui. Bem, agora vou pegar naquele mesmo pincel e vou voltar a aplicar aquela, aquela sombra, dando umas batidinhas. Agora vou pegar num lápis. Agora vou pegar na máscara e vou aplicar nas minhas pestanas. Eu vou, vou aplicar outra máscara, porque eu gosto sempre de pôr a segunda camada, que é para as, as pestanas ficarem assim muito pesadas, eu adoro, ficam muito cheias, pesadas mas ficam cheias, e eu adoro mesmo muito. Fica assim, agora vou iluminar meu osso do meu côncavo e aqui assim e fica assim muito bonito. Vou pegar agora num batom em um batom da Von. E vou aplicando os lábios. Não preciso muito, porque eu vou pegar num gloss também. Ainda vão. É, fica assim Agora eu vou pegar aqui no baixo Deixa eu só pegar aqui no pincel A minha ficou assim. Já só mostrar os produtos que eu usei. Eu usei a base da Mary Kay, a minha é o número 4. Estou a adorá -la. Usei o bronzer, é da Von também. É da Von. Eu estou a adorar este bronzer. Depois usei este pó aqui, também é um pó muito bonito. Que eu não sei a marca. E usei as, as três máscaras. Da Maybelline, este aqui é da, aqui diz Carlos Ramos, este aqui é da Avon. E o botão foi da, da Avon também, a base é da Americana já tinha dito, o gloss é da Avon. E para hidratar o meu rosto usei este creme aqui. E para preencher as minhas sobrancelhas usei este do, é da este, esse tamanho. Então este esta foi o meu vídeo de maquilhagem. Uh, espero muito que vocês gostem do vídeo e depois eu tenho outra coisa para mim para vos mostrar. -se. Beijinhos. Tchau.